Antes de tudo, se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve aí, aciona o sininho e também curte esse vídeo para dar aquela força pro meu canal, tá bom? Bom, gente, essa é a primeira vez que eu tô abrindo com vocês esses calendários de Natal. É a primeira vez na realidade que eu ganhei. Então eu ganhei agora um monte de uma vez para compensar os anos que eu já estou aqui na Dinamarca, que já fazem quatro anos, e até hoje eu não tinha ganhado nenhum. É, desses calendários. Então, eu aproveitei que eu ganhei e vou mostrar pra vocês como funciona. Aqui na Dinamarca, eles gostam muito dessa época de Natal, tem muitas tradições. Uma das coisas que os dinamarqueses fazem muito é acender vela, né? Eles acendem a vela todos os dias, aí a vela queima um pouquinho. É uma vela, assim, bem comprida, que eu vou mostrar aqui nas fotos. E aí ela tem 24 dias, né? Que são os 24 dias até... É, o Natal. Então, eles vão acendendo essa vela-tela e queimando todos os dias um pouquinho até chegar é, o dia do Natal. Eles também têm umas velas, é, que são quatro velas, que eles acendem todo domingo, é, no primeiro domingo de dezembro, no segundo, no terceiro e no quarto e último domingo né, é, do Natal, que é onde eles acendem a última vela. Mas eu não tinha visto no Brasil. Mas aqui é bem comum eles fazerem nas casas, terem essas velas de 24 dias, ou então acender essas quatro velas, né, uma vez ali por semana. Então é algo que eu acho bem interessante e é uma curiosidade daqui da Dinamarca e desses países aqui da Europa. E esses calendários, assim, de chocolate, de doce, tem outras coisas também que eles inventam aí. Os que eu vou mostrar pra vocês hoje é esses daqui de... Números. E ele sempre vem nessas caixinhas assim. E esse primeiro aqui é do Isaac. Ele gosta da Peppa Pig. É engraçado que ele nunca assistiu o desenho. Ele assistiu, na verdade, ontem. Que o Simon mostrou pra ele o que realmente era a Peppa Pig, né? Na TV. E ele, ele gosta porque ele tem um... Ele ganhou uma Peppa Pig uma mulher que eu fui numa, numa lojinha de segunda mão. E aí ele, ele pega e fica falando Peppa Pig, Peppa Pig. <risos> e aí a gente achou esse hoje. O Sima achou, né? E comprou para ele. Esse aqui é de frutas, na realidade. Então, são frutas cristalizadas. E ele é vegano também, tá vendo? E o Isaac já abriu. Eu não vou abrir o dele, porque ele acha legal abrir. E aí, ele vai comendo os docinhos. Mas aqui, ó. O Isaac, o Sima abriu com ele o número 1 e o número 2. Na realidade, a gente já tá no dia... Hoje eu tô gravando esse vídeo no dia 5, então já teria que ter aberto os outros. Mas ele gostou das frutinhas, então é um calendário bem legal. Esse é o primeiro vegano. E vou mostrar mais um pra vocês. E vou abrir com vocês aqui, esse aqui, ó. Esse aqui parece que foi bem baratinho. E eu acho que o Simo pagou umas 10 coroas nesse aqui. E ele é de chocolate, e hoje eu vou abrir... Ah, achei. Vou abrir o número 1 aqui para vocês. Ó, tá vendo? Ele vem assim, você abre. E ele tem um... Alguns já tem o chocolate aqui, outros não. Outros tem essa... Parece que tem esse, esse papel alumínio, né? E aí você pega aqui o chocolate e vem uma surpresinha de Natal. Esse aqui é um bonequinho de neve. Não dá pra ver. Seria bom se tivesse uma câmera bem... Tá vendo? Uma câmera bem mais perto aqui, dando um close. E é um chocolate. Hum. É gostoso. É um chocolate normal, de ao leite. Alguns têm o mesmo tipo de chocolate. que Eu acho que no caso desse aqui... Ah, peraí que o, ch o chocolate grudou aqui. Eu acho que esse aqui deve ter o mesmo tipo de chocolate. Porque ele é bem baratinho. Então, ó, tá vendo? Vou abrir o dois aqui. Ó, oh. é um outro chocolate também. E esse aqui é um Papai Noel. <risos> Mas esse aqui, o é um chocolate é gostoso. Vamos lá pro próximo. Tem esse aqui Daquela balinha de caramelo. O Simon fala que é Tumblr. É esse daqui, Christmas Calendar. E esse daqui, na verdade, você tem que abrir, ele é mais chique, ó. Ele tem, parece... Tem uma outra pegada, ó. Aqui embaixo. Você abre aqui embaixo primeiro. Aí você abre aqui em cima. E ele é como se fosse um livro. Aí, quando você abre, ó, isso é legal. Tem umas coisas escritas. É tipo um, um lugar de esqui, né? E eu vou abrir hoje, que é o dia 5, então eu vou abrir um aqui. Tá vendo, ó? Chocolate aqui dentro. Já diretamente pronto pra experimentar. E esse aqui parece que é um crocante. Isso hum. Hum. é bom. E esse tem... Chocolate, caramelo e... É, como se fala? Esses crocantezinhos. Hum, bem gostoso. O gosto ainda está aqui. Esse é mais gostoso que o outro. Mas o chocolate não é aquele chocolate ruim, tá, gente? Aquele chocolate, chocolate barato. É um chocolate gostoso. Hum, peraí. E esses calendários aqui, eles geralmente custam carinho, eles... Eles têm um valor, assim, entre 50 a 60 reais. A gente não compra, nunca comprou. É, tanto é que a gente comprou agora cinco dias depois da data que as pessoas geralmente é, abrem, né? Que elas abrem todo dia a partir do dia 1 de dezembro. Hoje já é o dia 5 de dezembro. Então... Acaba que as pessoas, eles estão vendendo, querem vender logo, né? Como se fosse ovo de Páscoa, já passado da data. E aí eles querem que você compre, então eles venderam bem baratinho. Aí por isso que o Simon comprou esse monte e falou, ah, vamos gravar um vídeo mostrando pra galera. Porque é, vale a pena, porque tá barato. Tem esse aqui, que é uma árvore de Natal. E é tipo uns bombonzinhos, sabe? Daqueles... Daquela caixa azul de bombom do Brasil. Não é a mesma coisa, mas é tipo, tipo isso. E tem uns de coco, tem sneakers tem Twix. Tem alguns que são... Chocolates que são conhecidos. Não sei, não sei se tem todos desses aqui no Brasil. Mas alguns eu acho que tem. Então eu vou abrir o de hoje. O número 4. Tá aqui, ó. Já que já passou o dia. Vou abrir... Pra mostrar pra vocês o chocolate que tem. <risos> o que tem aqui é o Galax. Que é. Vamos ver se é bom. Meu Deus, eu já tô com o açúcar subindo no meu cérebro. E ainda nem comi o outro. Vamos ver. Hum, tá escutando? É bem durinho hum. mas o chocolate é gostoso o chocolate daqui é muito gostoso gente eu amo chocolate daqui <risos> mas essa é a árvore de natal só nos dias que eu tiver de tpm aí eu abro tudo e como tudo <risos> não tô brincando mas esse aqui é gostoso vamos ver o próximo esse daqui é aquele chocolate after eight ele é tipo um chocolate com menta, é tipo não, ele é um chocolate com menta e é um chocolate meio amargo ou amargo com menta. É bem gostoso e eu acho que eu vou experimentar, gente, tô nem aí. Ah, eles têm essas caixas, tem aqui pra você colocar, por exemplo, elas em pé, então você pode, ó, vou fazer o formato aqui. Você abre aqui. Ó. Aí você pode colocar a caixa e ela ficar... Ela teria que ficar em pé, né? Tcharam! Mas todas parece que tem isso. E eu não vi. Ó, essa daqui também tem atrás. Essa daqui não tem. Mas... Algumas tem, essa daqui é bem baratinho não quiseram pagar o, o corte. E essa do Isaac também não tem. Vou abrir o número 1. Um. Número 1. Um. Esse aqui é mais chique, gente. Vem dentro de um papelzinho mais arranjado. E, e é no formato de roda gigante, da roda gigante lá de Londres. Porque esse chocolate, ele foi desenhado, né, em Londres, por isso. E aí você pode ver que até os desenhos aqui, ó, é de lá. Bom, isso não é algo só daqui da Dinamarca, tá, gente? Como eu falei... É algo bem europeu, os europeus fazem muito isso, tem muito desses calendários. Se você mora aqui na Europa, deixa aí embaixo se tem aí no país que você mora, tá? E aqui tem bastante de todos os tipos. Eu queria achar o do Kinder Ovo, que eu amo Kinder Ovo, e eu não consegui achar hoje. Mas tem, só que é sempre mais caro. Vou ver se eu acho outro dia, e aí eu posto lá. E o chocolate tá derretendo aqui no meu dedo, ó. Hum... Hum, é muito bom. Esse aqui tem um um recheio, tá vendo? E esse recheio é de menta. E o chocolate é meio amargo. Então dá um, um sabor especial. Uma explosão boa na boca. Hum, que delícia! Não, eu até de abrir mais um mas eu acho que eu não vou abrir não. Você tem mais uma caixa. É bem típico de dinamarqueses. Os dinamarqueses gostam muito desse chocolate. Então você vê muito deles, é, desses, desse chocolate com, em sorvete. É, você vê eles em bombonzinhos, às vezes em barra. O pessoal compra muito. Tanto é que tá escrito. A maioria ali tava escrito em inglês. E esse aqui tá Escrito em dinamarquês, que é aqui, ó, Husk Jule Hugen, que é tipo, é, lembre-se de, de ter um Natal bem, é, como se traduz essa palavra, aconchegante ou alguma coisa assim, sabe? Eles falam muito essa palavra aqui, que ela não tem muita tradução, assim, é algo bem deles. E esse aqui tá mais complicado de abrir, então um plástico... E esse chocolate, ó, a caixa toda tá escrita em dinamarquês. Aqui atrás, aqui na frente. E e deixa eu ver aqui atrás, onde esse chocolate foi produzido. É, é, é um chocolate dinamarquês, que é o que eu falei. E ele é um chocolate que tem dentro um creminho de rum. Então, é um chocolate também meio amargo, com um creminho de rum dentro, então é bem gostoso. Aqui você já, eu já sinto o cheiro do rum, que é bem típico daqui, bem tipo dinamarquês, de ter rum em algumas sobremesas. Eles comem um negócio que parece um brigadeiro, e que no fim é só uma bola cheia de, de, de coisa misturada da padaria que sobrou, com rum, e aí eles, e açúcar, e aí eles fazem um bombom. Tem esse um pouquinho desse cheiro. Esse... Ah, oh não. Esse calendário não abre aqui. Esse aqui eu vou abrir o número 3. Ali. Ah, é bem... Eu acho que só tem dessas tartaruguinhas aqui. Acho que todas talvez são iguais. Podia abrir todas, né? Pra saber. Ó, chocolate meio amargo, bombonzinho e vamos ver. Hum... Hum. é tipo um caramelo, esse vídeo é bem calórico, né gente, é bem Natal, né, que a gente só come no Natal, e é bem isso mesmo, é bem gostoso, você sente o gostinho do rum, mas tem um caramelo que é bem doce, e o um chocolate meio amargo, que aí acaba deixando, é, como fala? Nivelando aí o sabor. Não é essa palavra, mas eu não lembro a outra. Hum. Muito bom. Olhando aqui por dentro da caixa... Ó, é o mesmo chocolate. Mas eu já vi que tem outros sabores. Eles deveriam variar. Mas eu acho que a ideia era essa mesmo, né? Só ter esse sabor, que é o que eles gostam. Mas os outros... Esse aqui também... A maioria acho que é o mesmo sabor, só muda o formato do chocolate. Aqui mesmo atrás tem os formatos que tem, que é um bombonzinho, o outro que é a roda gigante e um papai noelzinho. Ó, tá bem aqui. Mas é, o sabor é o mesmo também. Então, é meio sem graça. você Esse aqui você sabe, mas é legal por causa do formato. Aquele ali você já sabe o que você vai abrir todo dia, né? Então, você já sabe o que você vai comer. Esse aqui também é diferente. Todo dia você abre um diferente. E você sabe que é um bombom desses daqui, né? Mas com um formato diferente, uma textura diferente. Então, é... é mais surpresa, né? E esse também, você sabe que o bombom vai ser diferente. E tudo mais, assim, tem... Tá mostrando na caixa os bombons que tem, então vai ser mais uma surpresa, mais legal assim, né? Gente, mas o mais interessante desses calendários aqui é que o dia 24, é... não sei se dá pra ver, mas o dia 24 ele é maior, ó. Ele é maior que todos os outros. Então, tipo, é uma surpresa especial. Então, eu vou abrir com vocês pra ver qual é a surpresa, e ver o que tem. Não vou comer, porque senão não vou aguentar. Muito doce por hoje. Mas tá vendo? Ó, esse aqui tem um especial. É o mesmo que eu comi, só que maior. Legal, né? Então, dia 24 sempre é uma surpresa maior. Porque é o último dia né de todo o calendário. Não são todos que são assim. Mas a maioria deles. Ó, esse aqui, ó, por exemplo. O baratinho. Ele tem também aqui uma surpresa grande, tá escrito aqui ó, have a very merry christmas, vou abrir só para vocês verem, tem um chocolate, que é desse, desse chocolate aqui né, ele é tipo o que a gente tem no Brasil, daquele azul, não sei, antigamente tinha um bombom azul com uma vaquinha sabe, é esse daqui, esse aqui do Simon também, ó. Dia 24 é maior. Vamos ver o que tem. Tem um Papai Noel. <risos> um Papai Noel grandão. Engraçado. Ó. Dia 24 é a mesma coisa. O mesmo tamanho. Então deve ser mesmo algum bombom. Tá vendo, ó. Um, um bombonzinho também. Ah, esse aqui é o, o bombom de Prestígio. É tipo, igualzinho o Prestígio do Brasil. É isso. Eu gosto dele. E o dia 24 desse daqui... Cadê o dia 24? Ah, é um pouquinho maior. Desse aqui. Vamos ver, mas eu acho que é a mesma coisa. Não. Ah não, o bombom é maior. Ó. Oh. O do Isaac também tem, mas aqui tá mostrando, tem um formato diferente. Então, provavelmente, é alguma coisa diferente é, nesse calendáriozinho dele aqui. Deve ter alguma surpresa é, diferente. Ou é a mesma coisa. que Isaac podia abrir, né? Só pra mostrar. O Isaac nem vai perceber. Tadinho. Ah, é a mesma coisa, ó. É umas balinhas... Umas frutas cristalizadas também. Então, não é muito diferente. Mas ele vai depois abrir com o pai dele. Ou comigo, se quiser. E por último, e não importante, na realidade, eu nem ia mostrar, mas foi o que levou a gente a comprar os calendários de hoje. Que foi nada de o Simon que comprou, né? É... Foi um calendáriozinho que o Isaac ganhou, bem simples, de um senhorzinho, amigo do Simon, esse senhor, ele... Ele veio aqui outro dia, deu uns presentinhos pro Isaac. E aí, outro dia, ele bateu ele na porta e falou... Ah, eu trouxe o calendário de Natal pro Isaac. E aí, a gente... Falei, ah, vou aceitar, né? O Isaac não, não, ainda não come chocolate. Mas, eu abri. E é esse daqui, bem simples mesmo. O chocolate é gostosinho. Porque eu, eu que experimentei, né? Comi. Dei sim um pedacinho pro Isaac, não me julguem por isso. O Isaac é, não come ainda muito doce, né? Mas eu dei um pedacinho de chocolate e ele realmente amou. Quem não gosta, né? De um chocolatezinho. E aí a gente já abriu alguns e ele achou legal abrir. Aí ele vê os desenhinhos, ele vê que tem cachorro, tem algumas coisinhas que ele já sabe, né? E aí ele gosta, ele gostou. Então assim, esse calendário bem simples foi... O primeiro calendário do Isaac é, que alguém um senhor, esse senhorzinho deu para ele e também esses aqui é a gente acabou comprando hoje e aí a gente achou esse da Peppa bem mais legal por causa das frutas. Outra coisa que os dinamarqueses fazem muito aqui também é todo dia, eles separam um presentinho bem simples para dar para as crianças. Então as crianças elas abrem um presente todos os dias na família. Aí elas ganham, né, todo dia um presentinho. É algo que eles fazem muito, é bem tradição aqui, e eu acho que eles fazem sim em outros países aqui da Europa. Então, essa coisa de seguir algumas tradições, assim, de calendário, de vela, de presentinho todo dia, é algo bem europeu, não só dinamarquês. Tem, claro, é, algumas tradições só de dinamarquesas, né, com relação ao Natal. Mas que eu posso ter, também trazer pra vocês Num outro vídeo, tá bom? Gente, espero que você tenha gostado desse vídeo Se gostou, deixe seu like Não esquece de se inscrever no canal E deixa aí nos comentários o que você achou O que você acha dessas tradições de Natal E o que você talvez faria aí no Brasil Ou não é, Deixa aí nos comentários, tá bom? E me lembra aí Se já tem isso no Brasil, se já tem esses calendários Deixa aí também nos comentários, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo Tchau